Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar pra vocês o AP que a gente ficou aqui no Hotel Olympia Park é... Vou mostrar todos os detalhes e bora lá curtir o vídeo, gente Em primeiro lugar, a gente recebe dois cartãozinhos desse aqui Aí pra abrir precisa, né, pra colocar na porta Na hora que a gente chega aqui dentro, precisa deixar aqui Pra ligar a iluminação, a energia, porque senão ele desliga automático É o meio que eles inventam, é, que eles têm aqui no, no resort para economizar Se sair o pessoal, tudo desliga Começando aqui, ó, tem uma cozinha bem pequenininha é, Mas é o suficiente, porque a gente tem mesmo só para dormir Porque fica na piscina o tempo inteiro Tem essa, esse sofá-cama, ele puxa e ele fica bem grandão Deixa eu ver se eu faço isso. Assim. Aí, aí tira Aí ele fica grande Dormiu eu e a Lili aqui. É, eu vou aqui eu, eu tô mostrando o vídeo Que hoje é o último dia que a gente tá aqui Só pra ver, pra falar pra vocês o que eu achei legal O que eu não achei Então é, fica esse sofá cama aqui tem a nossa sacadinha, que depois a gente comeu aqui também, almoçou. Aí tem acesso aqui, ó, da tua piscina. Passa o é, tem a pia aqui também, tem um varalzinho que vem junto A televisão. Tem ar-condicionado aqui na sala também. Aí, entrando aqui um espelho rapinha para fora né porque esse banho estiver ocupado minha câmera mãe, dá para usar o banheiro um banheiro é ducha gente uma delícia bem pequenininho. mas é o suficiente dá para tranquilo e tem um quarto um quarto com uma cama de casal bem grande é uma lelê né lelê tenho essa cama e essa cama auxiliar também. Tá aí você pode colocar onde você quiser. A gente tirou esse colchão, colocou lá na sala, colocou esse, esse, esse colchão auxiliar também lá. E dormimos eu, a Lelê, a vovó Daisy e a Nick lá na sala. E aqui ficou assim o Juan e o Carlos, né, Lelê? <risos> tem um armário, ó, que dá pra guardar as coisas. Tem também que de essa... Esse banquinho aqui dá pra guardar também, tem coberta, tem travesseiro, tem toalha, tem tudo gente, sabonete, shampoo, condicionador, tudo. Nessa parte não precisa trazer nada, eu trouxe toalha só pra ocupar espaço na mala mesmo. É, só que não tem, assim, detergente, bucha, se precisar pra lavar Porque a gente não comeu aqui no hotel A gente ficou no Burger King, comeu pão, comeu é, marmitex A gente não comeu aqui A gente pegou uma diária bem baratinha Então foi mais só pra aproveitar o resort mesmo Pra fazer uma nossa alimentação aqui E aí, então, se, se vier pra fazer nesse mesmo esquema Vai ter que trazer uma buchinha, um detergente Porque aqui não vai ter É... Maré, mas tem travesseiro, tem coberta né? Se precisar de mais travesseiro, tem mais coberta É só pedir que eles trazem E aqui também, ó, é um Um cardápio Ai, mãe, tá fugindo, né? Não não, tem um <risos> então, cardápio Que fica aqui, ó A gente perde tudo pelo celular, tem Wi-Fi Ótimo, por sinal Até Tem a TV a cabo Funciona tudo certinho Ah, precisa de alguma coisa Liga lá as meninas atrás Precisa fazer a limpeza no quarto, deixa a luzinha acesa ali pra fazer a limpeza e avisa na recepção pra elas vir aqui, elas limpam também. que você voltar da piscina, tá tudo limpo. Eu achei legal, bacana, assim. A diária aqui em torno de 300, 350, mil, Depende do pacote que vocês vão escolher. A mais em conta que tem é em torno de 250, 300 reais. E aí tem também a opção pra, ter, pra dois quartos Que a gente é também um pouquinho mais oito caro para pessoas Pra oito pessoas, o nosso foi para cinco, né? Cinco pessoas é. O atendimento é excelente Mas é, o atendimento é muito bom Assim, gente, super prestativos Não, sabe, não entorta a cara Qualquer Discrimina hora. a pessoa por, pela roupa que tá vestindo Pelo jeito, porque nós assim, é assim Simplesão, não tem nada de chique, não E a gente foi super bem atendido, né, bebê? Olha lá, ó Uhum. Então, esse foi o nosso último dia. Eu vou deixar o vídeo como com estava aqui quando a gente chegou. A Silvana gravou pra mim aqui. Do jeito que estava tudo bonitinho: as toalhas, as meias. A cama de, é, como falar? Roupa de cama. Isso. E, e aí eu vou deixar o vídeo pra vocês como a gente chegou. Tá meio bagunçadinho, mas é Porque o a gente tá indo É, tá indo é. Ó, A gente só fez o vídeo hoje pra falar o que realmente eu achei. Porque na né, a gente chega tudo limpo. Ai, que Olha, Lili, você gostou, Lili? Uhum. Abre aí, Bi. Hum. Tem, vamos ver. Uau, que altura que nós tá, Nico! Ai, você tá feliz. Nicole, olha para baixo. Niki. Tá, porra. Deixa eu pular Não, Nicole, para com essas ideias. Sua mãe vai. Meu Deus, que altura que essa temos. Ah, Gente, Gente, eu amei. Nossa, tá me dando a um vertígio ali pra baixo agora. Você gostou, Nick? Ai, ah, que delícia. Vocês vão voltar agora com mais aí. Que delícia disso, de pá. Uhum. Cozinha. Tá pequenininha, né? É, um apartamentinho. Uhum. Ô, Niki, coloca meu celular pra carregar, amor. Ai, não me... Olha o quarto. Ai, não me... A Ai, que caminha que da Xandinha. Que... Tem fim, Dê. Né? Nós devia ter perguntado. Então, esse foi o vídeo de Gostado, deixe seu like, se inscreva aqui no canal. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!